Oi, então você está querendo sair da cidade, ir para o campo, mudar de estado? Quer plantar? Quer fazer agrofloresta? Quer construir sua casa ecológica? Tem algumas coisas que você precisa saber. Uma delas é sobre água. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Esse vídeo é uma mistura, ele pode ir em várias playlists. Pode ir em playlist de recursos hídricos, Pode ser em transição cidade-campo, pode ser gestão da paisagem, um punhado de coisas. Vamos entender um pouquinho como é que é a circulação da água no planeta, e aí a gente afunila um pouco mais. Vamos pegar a região sudeste, como é que é o caminho das águas, e chega um pouco mais próximo a um determinado lugar, e como é que a gente é, encontra a água, onde é que a água está, como é que a gente sabe se o lugar tem água ou não isso porque a água está na base da vida, todos os seres vivos precisam de água e todos os processos produtivos humanos também precisam de água. Você precisa de água para construir a sua casa, para fazer a massa, você precisa de água para fazer o pão, você precisa de água para o seu organismo poder levar os nutrientes internamente, precisa de água para esses nutrientes que já não servem mais serem eliminados do, do organismo, você precisa de água para as plantas, a água está presente é, junto com a vida e a vida é, gira em função da água. Então um dos pontos primordiais que a gente tem que buscar na hora que está fazendo, por exemplo, a transição cidade-campo, ou buscando um melhor lugar para plantio, é conhecer onde é que está a água, como é que ela chega lá e como é que a gente faz a gestão dessa água. E nós vamos começar esse trabalho é, dando uma viajada pelo planeta. Vamos acompanhar. Ok, então programa novo, estou me adaptando a ele, estou aprendendo com ele. Vamos ver o, os resultados disso tudo. Né? Então, olha só, o que a gente está vendo aqui é o planeta Terra a partir do Google Earth. E essa linha central aqui é a linha do Equador. Isso significa que o ponto médio do planeta é esse daqui. O Equador, na região equatorial, é onde a gente recebe mais iluminação do Sol. Isso facilita o crescimento das plantas. Isso facilita a evaporação da água. Então, olha, a gente tem um processo aqui, olhando aqui do lado, a gente tem um processo, essa região toda tem muita água sendo evaporada, essa água é conduzida para os dois cantos aqui do, do planeta, ao norte e ao sul, por correntes de, de ar, e aí ela volta outra vez por baixo para essa zona mediana. Esse processo de circulação atmosférica acaba gerando correntes de ar, que no caso do Brasil, adentram pela Amazônia levando umidade. Então, olha só, região equatorial mais úmida, porque tem mais sol, o sol está incidindo no planeta, está evaporando essa água, uma quantidade grande de água. Essa quantidade grande de água é responsável pelas formações florestais equatoriais. Olha só como é que é verdinho por aqui, aqui é o Equador. Olha, na África, na mesma região, a gente tem grandes florestas. Se a gente segue para a Ásia, também aqui na Oceania, a gente tem bastante umidade, então acaba formando florestas e a gente volta outra vez para o Brasil. Muito quente, a água evapora e aí ela segue em direção ao norte e em direção ao sul e vai perdendo umidade com isso. De maneira que quando chega na região norte, por volta do, do paralelo 30, a gente já tem uma formação mais desértica. Porque a água que saiu do Equador, ela já foi se perdendo ao longo do tempo. Então a gente tem locais mais secos. E olha, o sul é a mesma coisa. Olha aqui, a parte sul da África é mais seca. Aqui na América do Sul, Capricórnio está um pouquinho acima daqui. Ó, a gente tem uma região mais seca também. Mesma coisa do outro lado ali, a Austrália também é mais seco No entanto, no Brasil... Isso muda um pouco de figura. Voltamos ao Brasil. A gente pode ver que no Brasil, essa região aqui ó, do paralelo 30, ainda é uma região bastante úmida. O que está acontecendo aqui? Ventos trazendo umidade do oceano, fazem essa sua umidade adentrar no território da América do Sul no território brasileiro, Guianas e, e tudo mais. Essa água cai, sofre a evapotranspiração das plantas, ela sobe outra vez, cai, sobe outra vez, cai, de maneira que ela se distribui ao longo do, do interior do país, aqui na região amazônica. Ao encontrar a cordilheira dos Andes, essa brisa ou esses ventos, eles sofrem uma mudança de direção e são conduzidos para o sul da América do Sul, trazendo chuvas aqui para a região centro-oeste do país, e aqui a Bolívia também, e chegando até o sul do país. A partir daí, essa umidade já vai se perdendo e a gente tem o um estabelecimento de zonas mais áridas, mais secas também. Ao mesmo tempo, da região sul do Polo Sul, está subindo massa de ar frio, que ao encontrar com massas de ar quente que estão descendo, elas formam tempestades, formam a queda de, de chuva, e aí a gente tem aqui na parte sul e centro-oeste do país, mais úmido, enquanto em outras regiões do mundo é, a gente encontra zonas mais áridas. Daí a gente vê, por exemplo, a, import a importância da floresta amazônica em todo esse ciclo de água que acontece no Hemisfério Sul, ou na América do Sul. Então, se a gente retira as árvores da Amazônia, é, ó, fica tranquilo. O desmatamento é preocupante, mas ao mesmo tempo, se você fizer as contas, o máximo de desmatamento que a gente teve, foi alguns anos atrás, mesmo que a gente continuasse desmatando, como a gente desmatava Há alguns anos atrás, que foi o pico de desmatamento no país, a gente precisaria ainda de 200, 300 anos para acabar com toda a floresta amazônica. Então, é preocupante o desmatamento? É. Mas o mundo vai acabar amanhã? Não. Ok? Então, olha, graças a essa umidade que vem da Amazônia, a gente tem aqui na região centro-oeste uma grande produtora de alimentos, porque a gente tem chuva constante. Né? periódica Tem a época das águas que cai bastante chuva e a gente consegue produzir alimentos como nenhum país do mundo consegue. Às vezes até três safras no ano. Okay? Isso tudo graças à água. Então, essa água toda adentra na região amazônica e ela é direcionada para o sul, fazendo com que aqui a gente tenha condições de água suficientes para várias colheitas, ao longo do ano e produção de alimentos e alimentos baratos, de maneira que a gente pode exportar isso para o mundo inteiro, que é o caminho que o agronegócio está seguindo. O mesmo conhecimento vale para as pequenas propriedades. Então a gente tem épocas do ano que tem mais chuva, tem épocas do ano que tem menos chuva. Então essa daqui é um fator só. Vamos ver um outro fator que influencia também na distribuição das águas no, no continente. Bom, então é isso. Se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Temos um grupo no WhatsApp que a gente vem trocando as mais variadas ideias e de repente tem um formulário para você preencher e a partir daí eu te mando o link do, do grupo. ok? Se porventura você, você fez o formulário e não recebeu o link, dá uma olhada no spam, porque é, é quase que imediato, eu recebo as coisas e já encaminho o link. Legal?